Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ reais. Parte da imprensa criticou isso, dizendo que é um programa assistencialista. Ora, hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$ 192,00 e a média do auxílio emergencial são R$ 250,00. Com a política do Fique em Casa, a economia te vê depois, estamos agora pagando uma conta alta na inflação dos gêneros alimentícios e também nos combustíveis. É impossível Aqueles que mais necessitam viverem com tão pouco. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no bolso da família. Dizia a vocês que sabemos também de muitas necessidades que vocês têm.